Sejam muito bem-vindos para ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma mais um videozinho, videozinho, videozinho, videozinho, videozinho oh, meu deus! eu Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Biel e hoje como você viu pelo título ou se você não sabe do que se trata esse vídeo você entrou no vídeo errado né meu querido? Não era isso que você estava procurando? Mas sim, isso mesmo que você deu no título é exatamente. Eu vou abrir um relógio. Isso mesmo você ouviu né? Eu já fiz isso há dois anos atrás, mas então é o mesmo relógio, é beleza? Mas, bom, galera. Já deixe seu like para no canal se você quer que eu explique sobre o que é que vai ser esse vídeo e esse tipo novo de conteúdo que eu vou trazer, entendeu? Eu ainda vou fazer um vídeo explicando o que é que eu quero trazer aqui pro canal, pro canal, mas tecnicamente, entre aspas, eu quero trazer mais vlogs, entendeu? Tipo, no dia a dia, cara a cara, entendeu? Mas não se preocupa, vai ter Saga Minecraft sim. Mas eu quero ver se isso vai dar vivo, entendeu? Porque eu só gravo minha... Cara, no jogo, não quero ficar só preso no jogo, mas esse não é o assunto do vídeo Então, deixa seu like, inscreva no canal e eu já vou explicar sobre o que, é que vai ser esse vídeo Bom, eu tô planejando fazer isso há, tipo, duas semanas Bom, ninguém se importa, mas tá bom é, Eu tô pensando em trazer unboxings aqui pro canal, tipo, comprar coisas e trazer aqui pra abrir, entendeu? Junto com vocês, e eu vou dar nota dessa coisa Então, se você gosta ou vai, ou se gostar dos unboxings, deixa o like, se inscreve no canal e comenta, eu gostei, quero mais, pra eu saber que você quer mais e entrega mais conteúdo, entendeu? Eu quero trazer mais conteúdos que vocês gostem, mas não só ficar preso a jogo e tal, entendeu? Então vamos lá, bom, como eu já disse, se inscreve no canal, beleza? É isso mesmo, você, vai, você tá ouvindo, eu, eu vou encher o saco até você se inscrever, temos que chegar aos 800, e outra coisa, se chegar a mil, vai ter uma surpresa. Então, bora, meu querido. Bora, você quer, quer saber a surpresa? Quer? Então, convida, amigo, converte. Converte, tipo, um inscrito hoje, outro amanhã e vários todos os dias, entendeu? Eu não sei porque que eu tô batendo assim, mas tá bom. Mas hoje vamos abrir... Bom, eu comprei esse daqui. Sim, ele ou ela, não sei. O patrocinador deste vídeo, o Alex Press. Pra você que não conhece o Alex Press, é uma maneira simples... De comprar coisa, ou seja, mais barato Eu comprei esse relógio lá Não, sério, sério Alex obrigado pro, Por patrocinar esse vídeo, mas sério Falando sério Esse relógio, é média de preço a é 100 reais Você tá comprando, tipo, 50 reais, 60 Tá errado, só se for no AliExpress Aí no AliExpress, sim, está correto Bom Esse relógio, geralmente, custa 70, 100 reais No AliExpress eu comprei sabe por quanto? R$39,99. Meu irmão do céu. R$39,99. Você tem que correr para comprar esse relógio. Mas você pode comprar o que você quiser com desconto. Entendeu? Desconto de tipo 93%. O que eu não entendi. O... Eu, eu entendi sim, mas o que eu não compreendi Que tem tipo um relógio de R$93,00 e tipo R$29,90 no Aliexpress Gostando muito, tô comprando várias coisas pra abrir aqui pro canal Vai ter vários unboxings Então fique feliz se você gosta de unboxings Então vamos lá Então abre o site do Aliexpress que vai estar tá aqui na descrição, beleza? Então vamos lá, vamos abrir o relógio Deixa eu só cortar aqui, cadê a tesoura? E tá ali, vamos lá Cortei, aliás, não mexam com tesouro em casa, beleza? Tá bom? Não mexam com tesouro em casa. Então vamos lá. Não se preocupe com esse nome aqui, que fui eu quem escrevi. Já tirei aqui? Bom, esse é o relógio. Deixa eu ver aqui como é que tá. Esse é o relógio, tá legal? E hoje vamos abrir ele. Eu sei, eu sei, já fiz vários unboxings que eu não dei nome pra. Pra uma série definitiva. Mas eu queria, tá ligado? Eu queria. Agora eu vou criar uma playlist só de unboxings, beleza? Porque eu já abri várias coisas há dois anos, três anos atrás. Quando eu comecei o canal. O que já faz tempo, mas tá bom. Então vamos lá. O nome é Smart Bracelet. De acordo com isso aqui. Vamos lá. Display. Transmissão de data. Master Eu não sabia que tinha nesse negócio. Ah, e ele... Lembrei, tenho que avisar. Se você for comprar esse relógio, a bateria dele só aguenta mais de 150 ou é 200, por aí. É... Ah, agora que fugiu o nome da cabeça. A tomada, sei lá. Os... Ah, 150 volts. Isso. Lembrou, Gabriel? Que bom. Mas bom, neste vídeo, que já fazem 4 minutos perdidos, eu vou abrir e vamos lá. Vamos abrir. E eu vou dar nota de todos estes. Então vamos lá. Bom, de acordo com isso aqui já tá vindo, vai. Eu vou colocar a câmera aqui, tá legal, pra mim abrir. Então vai parecer pouco a minha cara, mas tá bom. Vamos lá. Bom, galera, esse é o relógio, olha. Assim. De acordo com a embalagem, ele é cor, vamos lá, preta. Tá vendo aqui? Cor preta. Tem as cores silver, que de acordo com isso aqui eu acho que é... Não, não lembro qual é a cor silver. Golden, que é dourado, white, que é branco e black, que é preto. Se você não sabe as cores em inglês, tá precisando aprender mais inglês. Vamos lá, vamos abrir aqui, tirar da embalagem. Olha, até que é bonitinho, sai. Eu tô abrindo só com a mão, porque a outra eu tô segurando a câmera, beleza? Então, agora vamos, vamos trocar de câmera só pra me mostrar pra vocês, então vamos lá. Pronto, galera, vamos lá. É, esse é o relógio, de acordo com o que eu mostrei aí, cuidado pra não cair. E tá aqui o manual. E o manual veio rasgado. Aí não dá, né? Aí não tem como, então perdeu nota por isso. No final eu vou dar nota ao todo. Tipo, da caixa, embalagem ao todo, beleza? Não tem mais nada aqui dentro da caixa. E aqui tá o manual. Ele veio rasgado. Caramba, quanto rasgado. Eu sei que vocês não estão vendo, mas tá rasgado o manual. Eu sei que vocês não vão ver, mas tá bom. Vamos lá. De acordo com isso aqui. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Esse é o jeito que ele carrega. Tem que te... Ah, eu vou... eu vou mostrar aqui como é que tá. Vocês viram aí na hora que eu abri e vocês vão ver. Ó, vamos lá. Essa é a pulseira dele, eu acho, né? Tem, Tem que ser, né? Porque, meu Deus. E tá aqui o relógio. Essa é a parte principal dele Aqui já veio amassado Tá de parabéns, meu Deus Vamos tirar isso Cuidado, Gabriel Ó, desse jeito a tela dele É tão pequena, mas tá bom Ó, pra vocês não dizerem que eu estou mentindo Ele não carrega com cabo, ó Pra vocês verem nem do outro lado tem. Nem aqui, nem aqui. Sabe como é que ele carrega? Eu vou pegar aqui uma coisa pra dar o um exemplo, beleza? Pronto, galera. Eu voltei, dei uma pausa no vídeo, ó. E precisa disso daqui, ó. Pra você que não tem isso aqui, se você tem um celular, você precisa ter isso aqui. É a cabeça de um carregador com essa entrada. entrada... Ah, sei lá como é que é o nome da entrada. E você vai pegar essa parte aqui, ó. Pra você carregar. Você vai pegar essa parte... E colocar assim, ó Entendeu? Ó O furo Ó, você olha dentro da Ah, tá bom, vamos lá Coloca assim Pronto, coloquei Agora é, Ele tá descarregado Bom, eu vou colocar pra carregar Ele leva uma hora, duas horas pra carregar Ou menos E já volto com vocês Vamos lá, eu vou colocar pra carregar e Bom, é assim que se coloca pra carregar ele fica desse jeito, beleza? E, aliás, pedindo pra eu avisar aqui, pra poder você carregar, você precisa desligar ele e depois colocar na tomada. Porque aí vai aparecer esse sim, o símbolo que vai aparecer aqui. Então, vamos lá. Vou colocar uma foto aí de como é que fica. Olha aí. É desse jeito que fica. Então, vamos lá. Agora eu vou colocar na tomada e já volto, beleza? Daqui uma hora, duas horas, beleza? Então, já volto. Uma hora depois... Pronto, galera, carregou e agora vamos ligar ele pra saber como é que é. Primeiro, vamos encaixar as pulseiras. Ó, você pega essa parte e coloca no que não tem aquele furinho que eu disse pra colocar pra carregar, ó. Essa parte aqui, ó. Aí, vamos lá, vamos colocar aqui e vamos ver se cabe. Não, não vamos testar no meu braço, só tô fazendo um unboxing mesmo. Então, vamos lá, coloca Uf, o negócio arrochado. É porque tem que ser arrochado, né, Gabriel? Então vamos lá, eu vou trocar aqui de câmera pra mostrar, para mostrar para vocês como é que ele liga, entendeu? Nem eu sei, eu vou mostrar para vocês, sabe? Eu vou ver como é que é, entendeu? Então vamos lá, eu já vou trocar de câmera. Câmera, vamos lá. Pronto, galera, vamos, vamos lá. Ó, é, se eu não me engano, tem que abrir, tem que pegar esse botãozinho aqui, ó, tá vendo? Essa bolinha aqui. Eu sei que vocês não estão vendo. Dá zoom aí. Pronto. Agora vamos lá. Agora é só ligar. Clica, fica segurando na bolinha. Pronto. Tá ligando. Olha. Se eu segurar mais uma vez, o que acontece? Nossa, troca de tela. Será que tem mais? Não, não tem mais. Vamos abrir. Vamos olhar aqui como é que ele mexe. Vamos lá. Tem Step, que deve ser Correr. Batimentos cardíacos, sports, mensagens e mais. Vamos, vamos abrir cada um. Step, vamos lá. Hoje por que tá contando que eu dei mil passos? Eu não dei, querido. Então agora vamos abrir os batimentos cardíacos. Vamos lá. E abriu. Olha, tem uma, um negocinho aqui. Vamos colocar meu dedo no meio pra ver se isso funciona. Sei lá, vai que funciona, né? Vai, tem que esperar um pouco. Espera, espera, espera. 73 batimentos cardíacos. Uhum, beleza. Sports. Vamos abrir os sports. Ah, é pra correr. Vamos lá. Clica. Ah, tá, é contando o tempo. Beleza, tá bom. Não quero correr agora. É, sit up, que não sei o que, que é isso. Ah, tá, deve ser, sei lá, agachamento, alguma coisa assim. E skip. Pular, deve ser isso. É, isso mesmo. Então, vamos lá. Vamos pro próximo. Ah, o próximo é message, que eu acho meio difícil. Oh. Ah, tá, beleza. Vamos lá, vamos abrir o mais câmera? Como assim, não tem câmera aqui no relógio? Vocês estão vendo, né? Vocês estão vendo o que eu tô vendo. Ah, tá, deve ser câmera do celular, que tem que baixar um aplicativo. Eu não vou baixar porque o vídeo já tá muito longo, entendeu? Então vamos lá. Reset, tá aqui o código para resetar. E aqui é onde. Ah, eu acho que aqui é desligar. Ah, tá. Mas então, Bom, galera, agora eu coloquei o relógio, ó, fica mais ou menos assim, entendeu? Ó, como eu mostrei aí, tem várias opções, eu testei cada uma delas. Bom, e é isso, né, pra você que aguentou até aqui o final, né, deu de mostrando uma coisa, tá de parabéns, eu testando coisas novas. Mas então, galera, esse foi o vídeo, infelizmente tá acabando, né, eu tava gostando de fazer muitos vídeos aqui pra você fazer um atrás do outro. É cansativo, mas tem alguns que é bom. Porque anima a pessoa pra fazer mais, entendeu? Mas então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like pra ajudar aqui o canal pra gente chegar a mil inscritos e chegar à surpresa. Isso mesmo, vai ter uma surpresa quando chegarmos aos mil inscritos. Então, galera, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo. Porque se você não ativar, o YouTube vai entender que você não quer receber notificações daquele canal. Então você vai perder alguns vídeos, tipo... Vai ser vídeo da saga Minecraft. Você não tá com, com o sininho ativado. Você vai perder. Você não vai saber. Então. Aliás, vem aqui no canal algumas vezes pra saber se chegou vídeo novo Porque o YouTube, se você não ficar vendo o canal, tipo, 24 horas por dia Não tanto, né? Tipo, vê 3 vezes por dia Isso, acesse 3 vezes por dia Porque senão o YouTube não vai mandar o vídeo pra você Ele vai entender que você não gostou Você só tá inscrito pra tá lá, né? Só pra dizer que tá inscrito É tipo um inscrito fantasma mas tá bom, vocês não ligam pro isso que eu tô falando, mas tá bom, galera. Esse foi o vídeo, deixa seu like, inscreve no canal. E até o próximo vídeo, valeu! Vai assistir, tá aqui na descrição. E também, acesse o site da Aliexpress. Esse foi o vídeo, deixa seu like, inscreve no canal. E até o próximo vídeo, valeu! Vai assistir, tá aqui na descrição. E também, acesse o site da Aliexpress. Valeu!